Pessoal, fazendo esse vídeo, primeiro pronunciar uma vitória importante que a gente teve, que foi o adiamento da votação do PL da censura. Isso porque a gente conseguiu virar votos o suficiente a ponto do presidente da Câmara dos Deputados, do Governo Federal e do Supremo Tribunal Federal não terem segurança de que conseguiriam aprovar o texto. Como vocês podem ver, eu ainda estou me recuperando da cirurgia, né? minha voz não está 100%, é, ainda inclusive não posso falar muito, né? muito menos muito alto, mas ainda assim faço questão, né? fiz questão de estar em plenário, estaria obstruindo o PL da censura, já estava como primeiro inscrito para discursar contra, primeiro inscrito para encaminhar contra, primeiro inscrito no adiamento de discussão, primeiro inscrito no, no adiamento de votação, enfim, ia ganhar o máximo de tempo possível para a gente conseguir pressionar, mas a gente chegou num ponto de articulação interna e externa, com a pressão de vocês em cima dos deputados, que nós já estávamos querendo votar o texto que nós já estávamos, nós que, que somos contra o texto, que somos contra o PL da Censura, já estávamos defendendo em plenário que a gente votasse esse texto ainda no dia de hoje, de hoje justamente para a gente derrotar, justamente porque a gente tem a maioria dos votos, graças ao trabalho de cada um de vocês, a gente se empenhou muito, pessoal da MBL, eu quero agradecer, a todos do Movimento Brasil Livre que estiveram aqui em Brasília, que recepcionaram os parlamentares nos aeroportos, mostrando o nosso posicionamento. Cada um de vocês que foi lá, cobrou o seu deputado, ligou, né, mandou e-mail, foi na rede social dele. Foi graças à pressão de cada um de vocês que a gente conseguiu ganhar tempo aqui dentro, articular aqui dentro e virar os votos necessários para a gente derrotar essa censura. Agora, nós precisamos fazer frente né, a esse estado de exceção que foi né, agora imposto pelo Supremo Tribunal Federal com o apoio do governo federal. É inaceitável né, que uma empresa seja multada porque expôs o seu posicionamento no seu site. Alguém aí acha um absurdo o Google colocar na página do Google o posicionamento do Google sobre uma lei que afeta o Google? Alguém acha isso um absurdo? Alguém acha que merece ser multado em um milhão? Alguém acha? que o, o diretor ou presidente do Google precisa ir depor na Polícia Federal porque expôs o seu, o seu posicionamento sobre um PL que afeta diretamente o seu setor, é óbvio que isso é um absurdo, é óbvio que isso é absolutamente inaceitável, que isso é um estado de exceção, eles foram colocados no inquérito das fake news que surgiu lá anos atrás para investigar, se primeiro que inquérito é para você investigar coisa que já aconteceu, esse é um inquérito infinito que fica investigando coisas do presente e vai continuar investigando coisas do futuro, é uma coisa maluca, é uma coisa ditatorial, e agora as empresas foram obrigadas a retirar do ar o seu posicionamento em relação ao PL da censura. E mais do que isso, o Supremo tem sinalizado que vai obrigar as empresas a publicar um posicionamento contrário a, a favor do PL. Né? Ou seja, não só estão calando essas empresas que têm todo o direito, como qualquer empresa ou como qualquer pessoa, de se posicionarem, como também estão obrigando essas empresas a publicarem um posicionamento do qual elas são contrárias. Imagina você ser obrigado pela justiça a defender um posicionamento contrário ao que você acredita. É nesse ponto que nós chegamos, né? Então, mesmo sem a legislação aprovada, mesmo sem respaldo legal, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério da Justiça, na canetada, estão impondo esse estado de censura e de ditadura contra a gente. E o Parlamento vai ter que ter altivez de responder à altura. senão, meu amigo, que que serve o deputado federal?